Estamos, ah, só, noite, estamos aqui para mais um vídeo para vocês Mais uma banda nova e. É mais, de Portugal Metam um português e Exatamente, desta é. vez vamos ter o um pé Roto, Pé Roto, exatamente Com o símbolo sangue é verdade, é uma banda de Braga. Exatamente. Norte, exatamente. E é do álbum Tormento, que saiu em Fevereiro. Deste 10 de ano. Fevereiro. Então, exatamente. O visto foi 10 de Fevereiro, sim. Exatamente. Ora, um isto também é uma parceria do Portal Metal. Exatamente. Mas uma vez. Deles. Obrigado. Um abraço para eles. Pessoal, obrigado, já, um abraço. Pessoal. E pronto, Epa. é isso. O pé roto, estamos ansiosos, mais uma banda portuguesa. Nós estamos a gostar da nossa jornada pelo metal português, porque não conhecíamos nenhuma das bandas, e, infelizmente. Somos uns. Toto tá, tá, nesse, nesse sentido, estamos -se agora a descobrir e estamos -se, a ser excelentes descobertas, grandes bandas. E vai ser mais uma, Perroto. É isso mesmo, por isso, pessoal, pessoal de Portugal, uh, juntem-se aqui à malta, aqui, e, malta do gesto e do mundo inteiro, pá. Por isso, subscrevam no canal e com força. E esmovem o sininho e deixem likes. Pô, vocês sabem que o like -se, ajudem sempre a divulgar e aqui a dar motivação aos Zés também. Exatamente. Pô, Zés, é exatamente. Vocês também são Zés, por isso. Ajudem os Zés. Seja, vamos ouvir o Zé. Tem motivação aos tá. Vamos ao exatamente. ouvir. Exatamente. Estou curioso para ver o que é isto. E espalhem a palavra de Zé. Hum? Família e fiz. amigos. Para <risos> pessoal, espalhem pelo pessoal que quiserem. Toda a gente. Depois para o vídeo, então Zé. Para o vídeo, Zé. Vamos, vamos perro. A tu. Vamos embora. Estamos de volta. Com o vídeo, pé roto e a música... Sangue! Sangue. Ok, logo o tormento. tormento. Yeah. Pronto, estamos ansiosos para mais uma banda portuguesa. Será que, será que eles cantam em português? Como o nome é o nome português, nome da banda, vamos ver. Né? Vamos tirar isso parece cinza. Fiquei com essa dúvida agora quando ouvi o nome da banda. fiquei. Será que eles cantam em português ou não? Pá. E atenção Pá. da indicação do Portal Metal. Já nos disseram para, para nós ter Pá. assim... Um... Um cheirinho para ver de baixista. Vamos ah, lá, Vamos aqui por isso, aqui, quando deve ser. Atenção. Tem desculpa. Vamos começar. Vamos lá. Ah. Vamos para o vídeo. Vamos lá. Ah. Ah. Vamos, ah. ah. vamos lá. As impressões é? Zé. É. Zé, olha, digo já o baixista pá, diz o nome do, do baixista. Ora pronto é a Bananó. temos que ver aqui os nossos rascunhos, pessoal, agora Exatamente, o, o baixista. O baixista. baixista, é o Filipe Silva. é Pá, pá muito bom, sério, gostei daquela entrada também com o baixo, pá, muito, muito bom. Mundial, brutal, brutal, brutal, brutal, Boa banda, sabes que esta sonoridade... Faz-te lembrar? Esta sonoridade faz-me lembrar coisas de há muito tempo atrás mesmo, que eu ouvi e gostava mais aquele estilo grunge, mas aquele grunge mesmo, grunge mesmo a sério, tipo faz lembrar um bocado do estilo Nirvana mas mais o Nirvana que se calhar que ninguém conhece que é do primeiro álbum. e Mas faz lembrar também outras bandas grunge é, tipo, que era tipo Melvins, à mesma altura era este, este grunge mais dark, que era mais, dark, mais lento, estás a ver aí, pesado. É um género, género, o género de estilo, faz-me lembrar esse estilo. O género deles é de... É, o género deles eles dizem que é só é do, do metal. metal yeah, okay. Eu percebo que é, tem é metal sim. Mas pronto, faz-me lembrar aquele tipo de sonoridade já de algum tempo atrás e é algo bom, não estou a dizer que é mau. Pelo contrário, é algo bom, excelente. Já não. Pronto, fez-me lembrar um bocado disso. Mas... E a letra A letra está yeah, excelente, excelente, E as guitarras, sim. as guitarras também estou a gostar muito. O Nelson velho e o Vasco grilo. Pá, sério, estou a gostar das guitarras heavy, aquele. E o Batrista, sério. Acho eu que eu gosto muito da guitarra elétrica pesada, pá. O mesmo, adoro. E o Batista também, E o Batista, o Batista também está. Tá, tá, ah, tá. sim, sim o Tiago Martins. Pá, estamos a gostar bastante também, de todos vocês. Nós não somos músicos experts, né? nossa direcção, mas é pá, estamos a adorar a banda, estamos a gostar da música mesmo. Está a ser uma boa surpresa. Não estava à espera deste estilo deste género, Também não, não mas certeza. faz me lembrar mesmo o grunge, o grunge mesmo assim, aquele old school grunge mesmo, que é faz me lembrar, bom, faz -me lembrar, bom, porque o old bom. school grunge sempre foi uma cena que era, nunca foi considerado metal, mas estava mesmo lá naquela linha que os para, estava muito perto do considerado metal e isto eu percebo que é ok, mas é, é a nossa opinião vá, mas estamos a gostar da banda, atenção roto muito, muito, muito bom, a sério, muito acho bom. que é uma banda também, vamos continuar a pesquisar mais sobre eles e ver mais material sobre eles, porque estamos a gostar, se quiser acrescentar mais alguma coisa, vamos continuar, vamos dizer, que aqui, a, é a música está-me super... vamos embora, vamos embora. Muito boa. Muito bom. Mesmo, muito sério. Bom. Muito, bom, muito bom. Muito bom. E pá, ainda há bocado esquecemos de mencionar uma coisa também. Epá, peço desculpa, Onde... estou constipadido. É, pá, o Zé está é. constipado, Zé. O Zé está constipado. É pá, esqueci de mencionar também o António Costa. Não. Não é o nosso Primeiro-Ministro. Não é o nosso Primeiro-Ministro. <risos> o vocalista, o António Costa. Pá, também tem uma boa é. voz. Tem sim, senhora. Também gostei. Também Estava esque... a pensar nisso, esqueci me de falar nisso. Gostei muito da voz do António Costa também. Pá, eu sinceramente não sinceramente estou habituado. Epá. Acho que, de ouvir Monte Cepel dos primeiros álbuns uh, a cantar em português, pois tivemos sim, uma... E a cena um... boa também, eles cantam em português. Sim, claro, sim. Claro, eu questionei isso antes de irmos para a vida porque não sabia, mas já, canto em português. Depois tivemos os Maligna, também. Os também, que yeah. yeah. cantam em português, e agora, tivemos agora Pé Ruto. Exatamente, é bom haver bandas portuguesas a cantar em português, não critico os cantam em inglês, não acho mal nenhum nisso, mas é só uma opção, mas, mas, mas apá, acho bem cantar em português sim, eu é acho Eu acho que é também, assim, também o nosso difícil. português, eu acho que o nosso português ainda mais difícil é englobar nos estilo é né? metal, dead é. metal, assim, neste estilo, eu acho que é, é muito acaba difícil. Acaba talvez por ser um pouco mais difícil, Exatamente. Talvez, mas também não somos músicos, não sabemos será por aí, mas pronto. Eu acho que sim, Zé, mas, mas a dar de valor, meu... Claro, a claro, é dar de valor ao pessoal que em é português. E isso que nacional é bom. Exatamente, meu, e é verdade, aqui está a prova disso, qualidade, uma boa banda de qualidade, meu pessoal, a sério. Mais uma boa, boa, mais uma boa descoberta, e é assim, a gente vai sempre descobrindo, tá. Bandas novas, esta é uma delas, grande surpresa, boa banda, não a sério, perro, uh -huh. é sério, vou, pronto, vou investigar mais, Zé. Ah, pronto, tem que ir ver mais pá. sobre essa banda e ver outras músicas sobre eles. Tu viste, tu viste acaso, os solos agora no final, que hum. foi só. Sim, é pá, não sei se foi o Nelson Velho ou o Vasco Grill. Foram os dois, Zé. Foram não sei dois, se foi só Zé. um é que fazia os shows e o outro mais o ritmo, ou se estavam a alternar entre um e outro. Não, não reparem nisso, não reparem é nisso. Mas pronto, bonito, os shows bonito, feitos, bonito, pá, bonitos. Os solos estavam bem feitos, bonitos, bem tocados, Uff. pá, flawless, que é mesmo assim. Tinha, era, é mesmo para aquele estilo ficou lindo o muito bem feito, é sério. Mas é como tu dizes, parecia som. assim Nirvana, parecia que o Nirvana O Nirvana que ninguém conhece mesmo. Exatamente. Exatamente. O Primeiro o old School mesmo, quando eles começaram mesmo, o primeiro álbum o Bleach e tal, e outras bandas do grunge, mas do grunge heavy, que era este grunge assim, que era bandas menos conhecidas. Melvins era uma delas, que eu me lembro, mas, acho que, mas havia outras mais, mas agora também não me lembro. É verdade. Mas, mas verdade. pronto, é esse estilo de grunge mais pesado. Exatamente, por isso que pergunte, continuam com bom com trabalho. Um bom trabalho, que é mesmo assim, a sério, é pena não vermos mais bandas dentro deste registro, dentro deste estilo, que já se perdeu há muito tempo infelizmente é pá, e esperemos que haja mais bandas assim, porque eu gosto, é um estilo que eu sempre gostei, desde a também, minha adolescência, eu sempre assim. gostei muito. Grange é Forever. forever, é claro, isso. forever man. Mas eu sei que não é grande, atenção, não estamos a dizer que é grande. temos nos lembrar esse tipo de sonoridade e acho que o pessoal consegue perceber isso, quem conhece. Mas pronto, acho que é tudo por hoje. É, e por isso, é, pessoal, é, peço desculpa é para Pois é, andar um a participar. Um constipado, Coisas da vida acontecem. Estou aqui, estou aqui, Estou aqui, estou aqui. Por, por, por isso. Até ao próximo vídeo, pessoal. Até ao próxima, pessoal. Um abraço. Até.